Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça aqui, ó. A nossa fantasia Chef Dog. Olha só que linda que é essa peça. Rapidinho e fica uma graça, gente. É uma fantasia maravilhosa para tirar foto, para fazer aqueles vídeos é engraçado. Então bora lá fazer. Mas antes eu gostaria de pedir para vocês que não são inscritos no meu canal que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 Bora lá, meu povo! Fazer a nossa fantasia chef-dog! Bora lá, então! O que, que você vai precisar? Manta, tá? Pra colocar nos bracinhos. É bem pouquinho, tá? Vai usar no máximo um punhado, assim, menos ainda. Vamos precisar de uh, esses cordãozinho para pôr no chapéuzinho, tá? Um pedaço de elástico, tá? Pra pôr na calça. A gente também vai usar focinho de porco, né? Aí, um pedaço de manta R1, tá? E os nossos moldes, tá? Aqui eu tô usando tricoline e um pedacinho de seda. E aqui, como eu não tinha da cor da mãozinha, eu peguei um pedaço de malha de lã, né? Aquela lã de malha. Então, é só um pedacinho, tá? Mas, se você tiver o tricoline dessa cor, é melhor, tá? Então, esses são os materiais que a gente vai usar. Vamos aos moldes. Bora aos moldes. Ah, você vai usar também os, os botõezinhos pra pôr na frente, tá? Pra colar na frente ou, ou colocar lá. eu vou usar o botão Rita, tá? Porque eu não tenho outro, mas você pode usar botões mais bonitos, mais equipados, né? Então, aí, você que decide, tá? Então, os tecidos que a gente vai usar aqui é tricoline, tá? A gente vai usar tricoline, mas você pode estar tá usando outro tipo de, de tecido, né? Tecido plano melhor, tá? Então, vamos lá. Ah, esse molde aqui é o filete que vai no punho da manguinha, né? E vai também no, na golinha, né? No, no decote. E vai também do lado, tá? Você vai cortar duas vezes dobrado. Eu, como já tinha cortado ali uns pedaços, eu peguei os pedaços que tava ali. Mas, duas vezes dobrado, já dá pra essa parte, tá? Eu tô usando setinha aqui, mas você pode tá usando tricoline, tá? Então, a mãozinha aqui, quatro vezes, tá? A calça, duas vezes dobrada aqui, tá? O bracinho, quatro vezes, ok? Aqui é o gorro, tá? A aba do gorro, né? Então, você vai cortar três vezes. Por que tá três vezes? Duas vezes tecido principal e uma vez na manta R1, tá? Aqui é a parte do forro, uma vez dobrado, tá? Aqui é a parte da parte principal. Você vai cortar uma vez, ela inteira assim... Uma vez ela inteira assim, e uma vez você vai dobrar aqui no risco e vai cortar aqui. Vai fazer esse recorte aqui, porque é onde vai os bracinhos, tá? Ó, uma vez ela tá inteira e uma vez ela tá cortada aqui, tá? Ó, uma vez assim e uma vez você vai dobrar aqui e cortar assim. E sempre cortar aqui, fazer esse recorte, tá? Então, esse é o principal... Parte de cima, né? Do corpo. Isso aqui é a nossa parte de cima do gorro, tá? Então, você vai cortar. Uma vez aqui eu tô usando o metalacê, tá? Mas você pode estar tá usando uma manta. Não a R1, porque a R1 é muito dura. Para daí você fazer essas pence, né? Mas você pode estar tá usando a manta normal, tá? A manta assim, normal, tá? Para fazer. Então, aqui a gente vai cortar uma vez o tecido principal e uma vez na manta ou no metalacê. Aqui é onde você vai fazer os piques, tá? Para você tá fazendo as preguinhas, tá bom? Então, esses são os materiais que a gente vai usar para fazer a nossa peça. Vamos começar com o gorro, tá? Vamos começar com o nosso gorro. Vai acertar bem uma peça na outra aqui, né? Direito com direito. E vai colocar a monta aqui em cima, tá? Então, a gente fez um pique no meio. E achou o meio do meio aqui, né? E fez um pique aqui e um pique aqui, tá? Dobramos aqui no meio, fizemos um pique. E mais uma vez dobramos aqui no meio e fizemos um pique. Tanto aqui quanto aqui. Para que isso? Porque é aqui que vai os nossos cordões, tá? É aqui que vai. Então a gente vai cortar dois cordões pequenos. Dois pequenos. Vai colocar um aqui nesse pique aqui. Um no pique, tá? E o grande na frente, sim, tá? Chegou aqui no pique, a gente vai colocar um dos... Ou um dos nossos cordão pequeno, tá? No primeiro pique aqui, ó. Coloca bem aqui. Cerca de dois centímetros pra frente... A gente coloca a primeira ponta do nosso, cadê o nosso? Vamos colocar aqui o nosso focinho de porco, tá? Colocamos o nosso focinho de porco. Pregamos, colocamos o, o cadarço menor aqui e aqui. Dois centímetros pra cá, a gente coloca o maior, porém, a gente passa por dentro do menor. A mesma coisa aqui, ó. Coloca o maior, dois centímetros pra cá, e passa por dentro do menor, tá? E aí, a gente passa uma costura aqui, tá? Juntando os cadarços... As duas peças e a nossa manta, tá? E agora, a gente... Vira pra cá. ficar assim, tá? A gente vira pra cá. Junta aqui, ó, costura com costura. E vamos passar uma costura aqui. com costurar aqui, aqui embaixo a gente vai passar um três ponto antes de tudo, tá? para esse pontado aqui embaixo, se você quiser colocar um, algo aqui, né, eu até tinha feito alguma coisa ali para pôr uma sublimação, um bordado, fica bonito. Agora, a gente vai fechar essa parte de cima aqui, tá? Vamos pegar agora essa parte aqui. Aqui é onde você tem que fazer o pique para fazer as pence tá? A gente já fez o pique, né? Os piques. O que a gente vai fazer antes? Eu gosto sempre... De passar uma costura antes pra firmar bem aqui, né? Então, bora lá. Firmado tudo, a gente vai fazer as pregas. Então, um pique com outro, a gente vai dobrando assim, tá? No meio dos piques. Encontra esse pique com esse aqui, tá? Tá? Encontrado todos os piques a gente vai pregar aqui aí tu tá vendo que tá um pouco maior, mas não faz mal porque é pra ela ficar bem franzidinha o que que a gente faz aqui, a gente vai franzir dar uma franzida depois de ter feito as pregas, tá? vai arrumar as pregas assim e vai passar uma costura pra gente dar uma leve franzida. A gente deu a leve franzida aqui. Agora a gente vai pregar aqui, tá? Essa parte branca que a gente quer que fique para fora do nosso chapéuzinho. A gente vai arrumar bem aqui. Não tá bem certinho, que ele fique bem bonitinho, tá? Ó, encostando bem as pregas uma na outra. pregas, tá? Ó, a gente encosta bem as pregas uma na outra. Olha só, encostamos bem as pregas uma na outra, dividimos bem, para ficar bem preguiada, né? E aqui, a gente vai pregar agora, tá? O papelzinho já tá pronto. Aí, depois, você pode dar acabamento, ou colocando um viés aqui, ou limpando no overlock, ou passando a um zigue-zague, tá? Então, aqui tá pronto. Vamos pegar as nossas peças aqui. Vamos pegar as nossas mangas. As mangas, a parte mais larga aqui é a parte de cima, e aqui é a parte da mão, tá? Vamos pegar as nossas mãos também. Nosso filete. A gente vai passar o filete primeiro nas, nos bracinhos, parte mais baixa é a parte do. as mãos. Ser espelhado, tá? E agora, vamos pegar as nossas mãozinhas. Também é espelhada, tá? Essa parte da curva aqui é a parte que vai ficar o dedinho pra cá, ó, tá? Então, você vai colocar virado pra cá. O dedinho tem que tá pra cá, tá? Vamos colocar aqui certinho. A gente vai colocar filete com filete. Bracinho com bracinho. Eu gosto de colocar um alfinete aqui. Juntar aqui aqui filete com filete aqui Aqui a gente corta o excesso Aqui a gente faz pique Mesma coisa aqui. Vamos virar a nossa peça. Quanto menor a peça, mais difícil é de fazer essa, essas mãozinhas aqui, tá? Ficou assim, agora a gente vai colocar manta, tá? E aqui, a gente vai fechar, passar a costura de segurança. Mesma coisa aqui com o outro, tá? O assim, bracinho está assim, ficou pronto, tá? Reserva eles, vamos pegar a nossa parte da frente, essas duas aqui. E você sempre faz o pique, tá? Onde você dobra, você faz um pique, pra você saber. Aí, aqui a gente vai pegar o nosso filete. Você pode só passar um viés preto aqui, fica mais bonito, né? Passar um viésinho preto aqui, assim. Fica mais charmosinho, né? Um viesinho preto, ou fazer assim como eu vou fazer, né? Pra não tá trocando a linha, então, você pode tá fazendo assim. Assim, ah, pegamos a outra parte e vamos pregar aqui, certinho, ok? Bora lá. fazer a mesma costura por esse ponto. Se você preferir pode deixar para preespontar agora nem né? depois. Ficou assim. Agora é a hora se você quiser colocar os botõezinhos, de colocar os botões aqui, tá? Agora é a hora de colocar os botões aqui antes de você terminar a peça. Aqui já colocamos o botãozinho. Olha só, como que tá ficando. Aqui tá os recortes que a gente fez para as mãozinhas. Vamos pegar as mãozinhas e colocar aqui dentro desse recorte, tá? Ó, tá? Ó. Ficar assim. Então, aqui a gente vai passar uma costura... Fechando aqui e pregando a mãozinha, tá? Aqui mesma coisa com a outra, vamos colocar aqui, colocamos aqui e puxamos para cá. Aqui a gente arruma bem. pegar agora o nosso filete dobrar nosso filete aqui e vamos passar aqui no decote vamos passar no decote aqui, tá? Começar aqui de cima da alça aqui, e vamos ir passando. excesso da mão, aqui pra não, até vou cortar esse excesso aqui, pra não pregar junto, porque senão fica sem movimento a mãozinha, e vai passando. Ficou assim. Agora a gente pega o nosso forro e vamos pregar o nosso forro aqui. forro sempre é um pouco maior, tá? Aqui, eu vou começar pela, pelo decote. Já deu? Agora, vamos para o outro lado. Ajeita bem. O forro sempre é maior, porque ainda vai a calça, tá? Tá? A gente vai fazer pique... E aqui, a gente vai virar. Ah, você vai usar velcro também, eu esqueci de avisar, tá? Mas, pode estar tá colocando o botãozinho no lugar do velcro. Viramos e ficou assim, ó. Olha só. Agora a gente reserve isso aqui um pouco. Vamos pegar a nossa calça. Vamos pegar o nosso elástico. Vamos pregar elástico na nossa calça. Mas, não vamos pregar aqui em cima, a gente vai pregar aqui, deixar um centímetro aqui pra baixo pregar aqui, tá? Pra depois a gente tá rebatendo esse elástico, fica mais fácil pra gente rebater e fica mais bonitinha a peça, tá? Então, aqui, ó, um centímetro aqui pra baixo... Agora, a gente vai rebater, ó, a gente vai virar pra cá o elástico e vai começar rebatendo, vai começar costurando aqui, onde não tá o elástico pregado, tá? Essa parte aqui que não tá o elástico pregado. Assim. Agora, a gente vai... Avesso com avesso, direito com direito aqui. Desde aqui, ó, da parte... Juntar aqui a perna e a gente vai passar a costura aqui. E a gente vai virar pra cá, tá? Essa partezinha que sobrou aqui, ó. A gente vai virar pra dentro aqui, tá? Aqui a gente vira pra cá. fez uma coisa aqui. Pra cá, pra baixo, pra trás. Ok. Agora, aqui. Fazer a bainha aqui das nossas calças. Dobro uma vez, dobro uma vez. coisa com essa outra aqui. Dobro uma vez, dobro outra vez. de aqui. Se você quiser passar no overlock, você passa, se não, não há necessidade, né? Vou passar um zigue-zague também. Ficou assim a nossa peça. Agora, vamos pegar essa parte aqui. E vamos pregar aqui, ó, tá? Ó, essa parte aqui sem elástico, a gente vai pregar aqui na nossa camisa, tá? Vamos achar o meio da nossa calça. Pegar a costura aqui, costura aqui. Juntar costura com costura aqui. E fazer um pique no meio da nossa calça. Mesma coisa a gente vai fazer aqui com a camisa. Juntar costura com costura aqui. Fazer um pique. No meio da nossa camisa. Aqui é o meio da camisa, aqui é o meio da calça. Vamos colocar um alfinete e aqui a gente vai pregar a nossa calça. Agora, a gente vai Colocar aqui pra dentro Deixar aqui, deixando aqui um pedaço aqui pra gente virar a peça, tá? Quanto menor essa peça é, mais trabalho ela dá pra fazer, tá? Essa aqui que eu tô fazendo é um tamanho três, já não é fácil fazer. Então, quanto menor a peça é, mais trabalho ela dá, tá? Então, aqui, viramos a peça. Vamos despontar e já aproveitar e fechar esse buraco que ficou aqui pra gente virar a peça, Tá? Vamos para a peça toda. Bora lá! Vamos começar aqui por baixo. Parabéns. Agora, vamos colocar os nossos velcros, que eu esqueci de falar pra vocês, mas vai um parzinho de velcro, tá? E ficou assim a nossa fantasia dog chefe dog, ficou assim, gente. Foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado Eu amo o resultado Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês Também é meu sucesso Bora fazer roupinhas pet Bora fazer fantasias Bora aproveitar aí né? E se Deus tá num negócio O sucesso é garantido, gente Então, bora fazer Muitas pecinhas pet aí E vender bastante, tá, gente? Anuncia aí no Instagram Anuncia na Shopee Faz tua lojinha na Shopee e começa a vender as peças aí, tá bom? Então, é isso, gente. Por hoje é só. Beijos, beijos, beijos. Eu amo muito vocês. Até a próxima. Beijo, fique com Deus. Tchau!